Olha aí, gente, eu peguei, trouxe o resto da minha calopsita e coloquei aqui para as galinhas comerem. Estamos hoje na chácara da Tereza. E aqui está aquela moça bonita, lá, ó. Só que ela não deixa eu filmar ela hoje, não. <risos> Ei, moça linda. Eu vou filmar ela mamando. Dá uma olhada só que, que galinha linda que tá vendo? Agora tá chegando o galo aqui. conhecendo o terreiro onde ela vai morar a partir de hoje. Você viu? está cantando porque tem um outro cantando do outro lado. Eita, isso Olha que tamanhozinho de gente. Uhum. Olá gente! Hoje nós estamos aqui na casa do Ademir e da Tereza. E nós viemos passar uns momentos aqui com eles. E hoje eu fiquei encarregada da cozinha. Já lavei a louça aqui, ó. Vocês estão vendo. E já fiz o almoço também. O arroz está pronto. Espero que, que esteja bom, né? Que esteja bem soltinho. E o feijão. O feijão deve ter por causa uma delícia, porque tava é. com caldo aquela hora. O pessoal elogia muito o meu feijão, mas eu não sei o que, que tem de especial no meu feijão. Mas todo mundo que come gosta e quer comer outra vez. Aqui tá a Lorena. Olha que a Lorena! A Lorena é neta da tá Tereza. Né? E aqui nós temos alface, deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Oface, já tá temperadinho, mandioca oh. e linguiça. Muito tá bom, bom, né, gente? Graças a Deus. Agora é só esperar o pessoal chegar. Quer dizer, o restante do pessoal chegar pra gente comer. Eu já tô com vontade de comer, já tô com fome, gente. Tomei café muito cedo. Vamos almoçar. E eu tô com fome. Vamos almoçar. Tô com fominha. Tá com fome, Lorena? Ah, tá? Você mamou e tá com fome? É, eu tomei leite. Então, eu não tomei leite. Você não tem dó de mim? Então é isso, gente. Olha aqui, gente, o pratinho que eu vou usar. pratinho antigo de Ágata. Tá até, ó. Eu sei de quem que é aquele lá. É o seu? Não. É outro? É, Tereza. Ah, é a Tereza. Ah, era a Tereza. Só que eu tô quase quase ele pra mim. Pra mim é aquele que você tem lá em casa. Não. não que, que a Janaína te deu. Tá liberado? Tá frio? Não. Toma vou devagar, porque eu sou modesta, né? É. Aí sobra pra mim, né? Eu vou colocar pra nós agora, por favor. Uhum. Ah, é. Essa mandioca foi cozinhada sem sal, tá? É. Sem sal? Sem sal. Deve ser certo. gostinho mesmo. Jesus, quando mais a gente come, coca... Não gostinho de nada? <risos> <risos> Sim, sim, você vai oh, vou fazer também. meu prato lá e já vou comer vou tomar, gente Essa aqui ao invés de comer, só toma coca ó. Só bebe coca uhum. Devia comer para engordar um pouquinho uhum. Comer pra você engordar um pouquinho a Essa, é a vó gorda, vó Essa aí não gosta muito de, é a gorda. de comer, só bebe coca Ah, tem uma escondidinha lá no fundo ah, ó. Dela, é Lá vó no vó fundo, ó, escondidinha é lá o... lá. Coroca. É outra vaca lá. E tá batendo pesado no prato dela lá. Ela ah, não quer nem falar. Ah, ah filha, tá vou experimentar a minha comida hoje. Ah, escondeu, olha lá, ó, pegou um pratinho esforçado, é, é. olha lá. Hoje eu me dei alunos de comer fora. Mas a minha comida é fora. Essa o bom de quem mora na roça, gente, é isso aqui que vocês estão vendo. A galinha de baixo tem os pintainhos dela. Não pode soltar agora. É, nós estávamos conversando. Tem que dar um tempo para esses pintainhos crescer mais um pouquinho. Se eles ficarem muito miudinhos aqui. Sabe como é que é? A natureza ela é pródiga. né? Ela tem o lado que a gente admira. Mas também tem outro lado que a gente tem que defender. Que os alimentos saem daqui para alguns pássaros. Como o gavião, por exemplo. Então se bobear e largar. O avião desce no terreiro e leva embora, ele não está nem aí. Ele quer comer, certo? E como hoje o dia está bem é, quente, não está muito, muito, mas está bem quente, olha como que eles ficam. Fica tudo ali, ó. Uma bebe água. A outra cisca, procurando comida. O comandante fica lá de costa, só tomando conta da turminha, o galo, as galinhas estão se alimentando. Por isso que elas têm carne gostosa. Elas não param, o tempo todo se alimentando e simplesmente criando uma carne bem firme, né? Muito gostosa, por sinal. A Teresa falou para mim hoje que ela ganhou mais ou menos uns 15 é, garnizés que a mulher que deu para ela falou que eles procriam muito rápido muito rápido por isso que ela achou por bem de dar um pouco para Teresa para dividir até na verdade os gastos né porque eles comem muito não para enquanto eu estou mostrando aqueles ali tem uma aqui ó uma coleiradinha aqui ó. Bem de boa lá. Pessoal, aqui tem um pato ou uma pata. Eu não sei diferenciar. Mas olha aqui, ó. Tá vendo como que ela tá fazendo? Eu não sei se é o pai ou se é a mãe. É que ali dentro tem filhotes. E, e ela tá fazendo isso porque ela tá. Ou ele, né? Tá protegendo os filhotinhos lá dentro. É só chegar aqui que ele faz isso. Se sair daqui, ele não faz. Ele deita ali e fica quietinho. Ele vê que não tá sendo ameaçado. Mas olha como é que vem, ó. ó. Ó, como é que vem. Ó, ó. ó. E vem devagarzinho, ó. Eu vou tomar cuidado porque eu não sei se pode atacar a lente aqui da câmera. é um prejuízo grande. Mas vem, ó. Ó. Eu tô tentando fazer amizade, mas tá meio complicado porque eu não sei se eu posso confiar. O que foi? Você tá protegendo uh, o filhotinho? Tá protegendo? Hã? Tá protegendo? Eu quero levar a mão em você, mas tô preocupado. Vai que você começa com graça aí. Hum? Posso levar a mão em você? Pode? Pode? Pode? Ai, isso que é interessante que foi? Não vou atacar teus filhotes. Não vou atacar teus filhotes. Não vou. Pode deixar que eu não vou. Vamos lá ver os filhotinhos? Vamos lá ver? Vou ver se eu consegui até lá, gente. Eu vou ver se eu consegui lá. Mas eu tenho que ser esperto, porque... Porque de repente não há aí uma... Interação entre eu e ele, né? Eu acho que é ele, eu, porque eu vou dar uma olhadinha, ver se lá dentro tem algum desses, se tiver é a mãe. Estou passando com cuidado. Olha o barulhinho que faz, acho que está tá interessante. Tô tá passando com cuidado para não... Lá vem, quer ver? Vamos ver se vai vir, eu, eu vou de ré aqui, ver se vai vir. Olha lá, tá vindo, olha lá, olha lá. Ah, agora que eu tô entendendo. É ele mesmo, porque eu tô escutando o barulhinho aqui dentro, ó. É o papai cuidando dos filhotes. Tá cuidando dos filhotes? Não vou atacar a, teus, a tua fêmea e os teus filhotes. Não vou, pode deixar que eu não vou. Quer ver, eu vou desligar aqui porque tá num lugar meio complicado. Eu vou ligar de, de volta. Só um minutinho, gente. Ó, pessoal, é ele mesmo que tá lá fora. Tá aqui bem pertinho de mim agora, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bem pertinho de mim, ó. Mas por que que tá fazendo isso? Cuidando dos filhotinhos. Eu vou colocar a, a, a câmera com a mão esquerda pra vocês verem. Com a mão esquerda, porque com a mão direita... Eu vou tentar com a mão direita mesmo. Tá vendo lá, fêmea? Ah, do lado de lá dela, tem os filhotinhos. Olha lá, os, pa os patinhos que bonitinhos, ó. Por isso que tá cuidando aqui fora. Não deixar entrar ninguém aqui pra atacar os filhotes. Olha lá a fêmeazinha. Que bonitinha. Com, com, com as criazinhas lá. Muito bonitinho, né? A natureza é fora de série, não? Olha, olha lá. Deu duas bicadas na minha perna. Só que ele bica... É... Devagar, como é que eu posso falar? Não, não, não bica pra machucar, não. Mas bicou. Que foi? Hum? Vou levar o pé devagarzinho lá porque lá. Que foi? Não, não ataca, não. Não ataca, não. Ela tá bicando, mas não é. Não é um negócio assim de machucar, não. Olha lá, ó. Tá cuidando, ó. Oi, não vou machucar a tua, a tua querida e teus filhotinhos não, não vou não, pode deixar. Não quero, eu não quero criar um atrito entre nós dois. É, por que eu vou criar um atrito entre nós dois? Você tá certo, tem que zerar do que é seu. Vamos para lá, vamos, vamos para lá que eu vou sair. Vamos, vamos vamos para lá que eu vou sair, vamos, vamos vamos para lá, vamos para lá. Vamos para lá. Eu queria fazer um carinho em você, mas você não tá deixando. Vem cá, deixa eu fazer um carinho. você não vai bicar eu não, vai. Não quer saber não. Vem cá, deixa eu fazer um carinho em você, deixa. Deixa. Passa a mão na tua cabeça, vem cá. Vem cá, rapaz, mas que coisa, hein. Eu não tiro sua razão por estar tá protegendo a tua fêmea, não. Você tem toda a razão. Se é o dono da casa, tem que botar ordem. Mas vem cá um pouquinho. Vem. Vem cá. Não quer saber, né? Vem cá, vem. É, ele é manso, né? Não, não ataca ninguém, não. Só que tá protegendo lá. Ele me deu duas bicadas na, na perna aqui, só que eu tô com calçadinhas. Aí, infelizmente, não fez nada. Tá cuidando do que é dele, A natureza nos ensina muita coisa, não? Andando aqui, gente, eu vi uma coisa interessante. Essa vovozinha aqui, ó. Essa vovózinha aqui. E eu vim aqui, sou um tanto curioso. Eu vou dar uma olhadinha naquela vovózinha aqui. O que, o, que, o que aquela vovozinha tem de interessante ali? que eu descobri ó que a vovózinha aqui ó tá vendo ou é um porta-joia eu acho que é um porta-joia ó porta joia cabecinha dela aqui é bem bolado eu achei bem bolado aí coloca lá acerta as alças lá da da roupa dela lá belezinha tá aí a vovozinha aí ó Interessante, uma carinha de vovó mesmo, né? Olha a carinha dela. <risos> Os óculos, que chique. Que coisa, né? O ser humano é muito criativo, né? Deixa eu ver esse machão que tá cantando ali. Pelo jeito que tá cantando, é. Né? Garnizé, com certeza. Eu só as Ai, ah, tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Olá, tudo bem, hein? Como é que estão suas ferraduras aí daquele dia? Tá beleza ainda? É, tá, tá bacana ainda. As ferraduras. E aí? Como é que você tá? Hum? Como é que você tá? Tudo bem? Tá? Hein? Tudo bem aí? Nesse sol forte que tá fazendo era bom ir lá pra sombra. Olha lá pra sombra, vai. Hum? Olha para pra sombra, tá muito quente aqui. Está empurrando o portão? Você quer, tá querendo o que? Comida? a galinha ali, ó. Enroscou no, na pata dela. Alguma coisa vai ter que tirar. Parece na sacolinha de colocar a fruta. Olha lá, tá levando lá na pata, olha lá. Olha lá, ah, tem que tirar, senão corta, né? Pode cortar até o dedinho dela fora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vai querer correr. Vamos ver se eu consigo cercar. Cercar para tirar. É, agora tá enrolado, vou ter que pegar mesmo. É, vou ter que tirar. Ela entrou ali dentro. Só que pra isso eu vou ter que desligar a câmera, senão eu não consigo tirar. Olha aí, pessoal. Consegui pegá-la, né? Tá aqui, meio desconfiadinha. Olha só que coisa, Aí enrola tudo na patinha dela. Acaba acontecendo o que? Pode perder dedo, né? Tá vendo? Eu vou tentar ver se eu consigo, numa boa, tirar aqui dela. Vou tentar tirar aqui para vocês verem. O pato tá aqui do meu lado. Já, já entrou na pata dela, gente. Por incrível que pareja entrou na pata dela. Olha que coisa. Entrou dentro da pata, ó. Já tá, já tá machucando já, ó. Eu vou tirar com calma. Pra deixar essa bichinha livre desse aqui. Ah, sim, ó. Só enrolou no, nos dedinhos dela. Aí, ó. E o pato tá aqui do meu lado. Daqui a pouco vai me dar uns, uns bicão aqui, achando que eu tô... Gente do céu, que rosco! Olha! Meu Deus, feria a patinha dela, tem sangue aqui já, ó. Calma, seu pato, fica sossegado aí que não tô atacando não. Que coisa, gente do céu, que coisa. Tirar já, viu? Tá bom? Pronto, tirei, ó. Aí, ó. Tirei, pronto. Acabou. Agora é só soltar, né? Fazer assim, ó. Aí, para vocês verem que eu vou soltar. Dá um, dá um oi lá a câmera lá. Fala, oi! Fala assim, fala. Fala assim, linda. Fala assim, ó. Fala assim, Oi, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal do Cício e Madalena Dá um like compartilha aí pessoal Fala assim, Cícero é meu herói, Cícero é meu herói Olha a minha cara aqui, ó, que bonitinha Bom, agora eu vou soltar, né? O animal é, é algo fora de série mesmo, né? E o pato tá aqui do meu lado Vou mostrar para vocês o, o pato Tá aqui do meu lado, acredita? Não vou fazer mal, não. vou soltar ela aqui para vocês verem. Pronto, tá solta. Pode ir embora, minha nega. Pode ir embora. Não quer ir embora, não? Ai só. Tô falando? Que foi? Hum? Que foi? Não quer ir embora mais, não? Tava correndo de mim aquela hora? Hum? Gosta de carinho, né? Gosta de carinho, né? Pronto, já conquistei, olha lá. Pronto, olha lá. Só que eu vou pegar aquela peça ali que eu não vou deixar aí, né? Tirar e largar aqui é mesma coisa que nada. Eu vou dar um fim nisso aqui. O que foi, senhor? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Hã? O que foi? Hã? Hum? O que está acontecendo aí? Fala para mim. Olha o tamanho desse galo. E já ia filmar o outro para dizer o tamanho daquele lá. Tá ali. ó. Vai embora, vai. Pode ir. Você não quer ir embora, não? Quer é não? Deixa eu ver se deixa. Olha lá. Que coisa. Agora gostou. Vem cá. Agora vai, vai, vai passear, vai. Ah, cuidando também. Está que nem o pato, né? Só tá cuidando também nas suas fêmeas. Tá certo. Tá errado não. É. E aqui nesse, nesse quintal, onde eles têm a chácara. É uma bênção. Tem várias delas aqui. Tem essa qualidade que eu não sei. Eu chamo de pescoço pelado. Tem aquela naniquinha que veio hoje, que é das garnisés. Tem o um rei do terreiro, né, o seu rei do terreiro? Você é o rei do terreiro? Hum? Você é o rei do terreiro? É, hein, bonitão? Tá cuidando aqui, ó. Será que tá cuidando dessa moça aqui, ó? Hum? Ele tá cuidando de você depois vai botar um ovo aí, vai botar um ovo aí. Se eu deixar, você bota, mas você ficar incomodando, não, né? aquela branquinha aqui, bonitinha. Gente, isso no terreiro da gente é ouro. Coloca ouro nisso. O que foi? O que foi? Gente, essa casinha aqui, como assim dizer, esse barraquinho eles. Vieram para cá quando compraram a chácara e por terem uma recicladora, eu estava aqui olhando agora e vendo quanta coisa boa que vem recicladora, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo vem na recicladora deles. Então, eu estava vendo isso daqui, ó. Essa peça de debulhadeira de milho, debulhadeira ou debulhadora de milho é muito antiga. Eu vi ela em Minas Gerais depois eu vi lá com o seu Maurício. Né, que o milho ele entra, a pessoa debulha ele e o, o sabugo sai do outro lado. Aí vocês veem e vem muita coisa boa. Isso aqui eu acho que usa muito pouco, né? Em, em campo de futebol. Aqui nós temos um torrador de café. Querendo ou não, Ademir tem aqui, junto com a Tereza, é, um mini museu, né? Tem aqui, nós temos aqui embaixo. Um, deve ser pelo que eu estou vendo um moinho de cana né? um moinho de cana uma cadeira de madeira espreguiçadeira um holofote antigo, mas com braço articulado tá vendo? Um braço articulado olha lá que dá para utilizar aí como um material de decoração né? Bom, um chuveiro que já é coisa mais moderna mas eu tava vendo aqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tudo isso vem lá na reciclagem. E ele vai separando essa bomba, passar veneno. E aqui tem um moinho mimoso. Nem sei que número que isso aqui é. Mas é um moinho mimoso. O que mais que eu tô vendo aqui? Um ventilador. Né? E deixa eu ver aqui. Parece que tem. Ah, sim, olha só. Bastante fechadura. É, arandela de, de colocar em jardim. Outro passador de veneno. E ele foi trazendo para cá as coisas que dá mais dinheiro, né? Mangueira. Mais um outro aspersorzinho de água. Vários materiais de boia. E essa cama elástica, que eu não sei como que a pessoa... Aí, tem jeito de ser aquelas camas elásticas de alugar para criança em festa de aniversário. Aqui tem várias é, caixinhas né, para colocar tomada. Ali em cima mais três grandes holofotes, uma geladeira Brastemp antiga e várias portas. Né, que tem várias portas. E uma coisa que eu tenho que elogiar esse rapaz Aqui nós temos um rastelo de pedra para trabalhar Eu usava isso aí pra trabalhar para trabalhar na Fepasa, quando trabalhava na Fepasa Ali nós temos uma pá E eu devo muito a Deus primeiramente Que é Deus que é tudo na nossa vida Pelo menos na minha eu tenho certeza que é Quando eu estava fazendo a minha casa Eles me ajudaram muito sabe Me ajudaram muito porque eu ia lá para comprar o material eles vendem né, a gente tem que comprar, tem que pagar, eles não pagam, eles pagam na hora que compra então, Aí tem mais outro, outro garfo, mais dois, um garfo e um, um rastelo. E aí eu chegava lá, parava meu carro, eu tinha um Gol quadrado na época, falava, Ademir, eu vim ver, Olha, vários pratos ó, que vai tudo na reciclagem. E eu falava assim, Ademir, eu vim aqui para você me vender tal coisa né, aí eu saía procurando, e eu achava ele cobrava aquele preço assim bem, bem de irmão mesmo, sabe? Aqui um cortador de, de arame farpado, de cerca, né? de arame mesmo que fala. Aí eu, ali na, na, na casa dele, na recicladora dele, eu consegui... Esse aqui é de colocar em jardim também, com é, um energia solar. Aí eu falava assim, oh, Ademir, eu vim aqui, Machado. Vim aqui pra você me, me arrumar tal coisa assim. Aí ele ia lá junto comigo, ou então eu ia sozinho. já falava assim, ó, oh, pode, entra aí dentro que você vai encontrar. E um dia eu falei, Pedro, você tem muita coisa boa aqui, né? É, muita coisa que vem, vem muito, muito resto de tinta. É, esse dia eu tava lá, chegou quase uma lata de verniz um espelho de banheiro aqui ó e ele e a Tereza me ajudou muito na minha da minha casa né olha devo... linda né? quem tá aqui ó eu devo muito a Deus e, e devo muito a eles porque eles foram e são até hoje um, uns amigos queridíssimos que Deus tem me dado então isso aqui que vocês estão vendo é só uma parte da parte da parte da parte que tem guardado né moça bonita gente aqui era uma cozinha era uma cozinha você posou aqui no passado? Hum? Você posou aqui também? Naquele quartinho dali, você posou do outro lado? Posou porque aquela casa não era feita, vocês vinham para cá, né? Uhum. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho daquilo que meu amigo e a Tereza têm. Aí eles vinham para cá, ficavam aqui, ó. Almoçavam aqui. Uhum. Aí você encontra aqui, ó, picareta, né? Vocês encontram bomba de gente, passar veneno? A gente só ficava aqui quando aquela casa não estava pronta. Só assim. ficava aqui, né? Uhum. Aí esse dia um senhor deu pra ele esse, essa parte de um guarda-roupa que é feito sobre encomenda. Uhum. Mais outro garfo. Uhum. Olha, aqui só, tinha garfo, uma garfo cama, aqui, ó. Aqui tinha uma cama? Aqui tinha uma cama. Hum. cama ali. Aí você dormia aqui? Não. Aí o rastro, o rastro do, do, do, do teiu. Aqui, esse aqui é raço do Tayyú. Sabe que é Tayyú? Lagarto. Olha o raço dele aí, uhum. no, Tá vendo no chão do rastro dele? Uhum. Tem um banheiro improvisado, não precisa falar. Tem um banheiro novo sendo feito ali. A Cuidado, sela, ó! Vamos sela. ver onde eu vou mostrar. Onde vamos lá. Fico, Olha lagarto. quanto pneu que vem, pessoal. Na reciclagem, ó. Guarda é tudo. É ali nós temos vários DVDs. Uhum. Né? Vários eu DVDs. adoro DVDs, eu adoro ficar. Tem ali um, uma luminária. O pé de uma iluminada. E por aí vai, pessoal. E aí vai... Olha o tamanho dessa pena. É, a pena grande, né? E aí gente, vai. Gente, eu, onde... é... eu vou mostrar onde é a casa do lagarto, onde ele mora. Onde o lagarto mora? Tem aqui até Sim. um... Uma placa... Uma peça de... Eu esqueço que é galga de, mar... de serrote. Existe um nome certo para isso daí? Bem. Vamos lá. Gente. Serrote aqui, ó. Gente, eu uma boneca enorme que ela virou assombrada. Eu... A, a boneca enorme que virou assombrada? Eu vou lá ver essa boneca enorme que virou assombrada. Vamos lá? Eu vou, eu vou lá com essa moça bonita. Que ela falou que o lagarto mora ali. Aqui dentro. Aqui dentro. Eu tenho medo de ir ali e olhar. Gente, é o seguinte. Na verdade, eu tava aqui, ó. Lá naquele cantinho, ele tava lá dentro, ó. Não dá para vocês verem porque é escuro. Lá dentro ele tava lá. Daí ele tentou fugir. Quando ele me viu, ele passou. E ele é grande. Ele entrou lá no meio daqueles ferros lá. Então, o que ela está falando, eu falo porque eu vi. Ele fica aqui debaixo. Ai, gente, dá mó medo. Não dá não, Lorena. Ele corre quando ele vê a gente. Um dia eu vou comer ele e ele vai ver. E ele fica aqui, ó. Como o Ademir trouxe bastante ferro para cá, porque tem que trazer mesmo, ele está aqui, ó. Fica aqui dentro. Hoje eu vi ele duas vezes. Na verdade, ele entra aqui dentro, esses ferros aqui, ó. Entra, entra, entra aí por dentro e vai lá pra dentro, lá e se esconde no meio desses ferros. É, e ele, quando ele sai pra fora é porque ele vai passar comida. Vai pegar o ovo das galinhas, Lorena. Hã? Oh. Ele vai pegar o ovo das galinhas. De noite ele fica solto, né? Porque nós estamos tá dormindo, né? Aí ele fica à vontade. Mas ele não sai de noite, não. O lagarto só sai de dia. Sabia? Sabia. Você sabia que bom. o lagarto é meio surdo? que ele consegue saber se você está se aproximando pela barriga. Não sabia? Sabia? É, ele fica deitado, assim esparramadão no chão ah, e come no ovo direito. Come no é, come no direito. Ele sente que quando você vem andando, aí ele corre, ele foge. Por isso que se você vai caçar lagarto, você tem que pisar bem de mansinho. Senão ele escuta. Né? Senão ele ele sente e vai embora. Tá bom? O patinho? Já, já mostrei o patinho Vem vou ver o patinho Achei aqui, interessante ó. que o, o macho me é veio aqui me deu umas bicadas Legal na, na ó, perna Aqui onde está o patinho Aqui dentro As pequenininhas ali É, hoje a nossa amiga Tereza foi abençoada Essa turminha aqui veio tudo de presente para ela Ó mulher, A mulher Gosta muito Teresa? Tereza Deu várias. Tem mais pintainha aqui dentro. Gente, tá preso. Por quê? Porque tem um galo que fica subindo em cima das galinhas e fica tirando o peninha. Por que será? Não sei. Não sabe, pois é. Eu vou te falar porquê também. Ai Madalena, olha que belezinha. Peguei esse galinhozinho lá, ó. Pra brincar com ele um pouquinho, ó. Que gracinha, compara. né? Nem se compara com aquele grande, né? Ludinho, ó. Ele esse, no começo. Esse não, daí viu? não é dos que chegou hoje, né? Não sei, não sei se é dos que vieram hoje. Não, porque o Luizinho falou que ele quase morreu. Ah, então eu já estava aqui. Eu quero ir ver se lá na roça, Madalena. Que eu que, que é, Tereza? Não, nem né, nega. espera aí, Tereza. Eu quero ir ver se na roça a gente aprende a educar eles, pra eles não ficarem riscos. Não né? só tem ele. O que, que é isso aí, Tereza, que está preparando? Isso aqui é a comida de casais, né? Da desquina. Parece que você vai fazer um bolo? É. Um bolo é um de milho? É uma roupa, galera. Quer ver? Olha é um, um bolo, bolo de milho mesmo. É? Aqui, Deixa eu ir lá ver o que, é que o Cícero está aprontando. Deixa eu ir lá logo. Vai ver mesmo, rapaz. Doiada. Vai lá, meu irmão. Vai, a bem, cima. vai em ele vai em cima, meu puto. Para com isso aí. Olha, olha. Para com isso. 10 a 0, 10 a 0. Para com isso, vamos pegar o... <risos> zero, para lá. Cícero, oi. eles estão comendo isopor. Eles comem né? Mas não faz mal sim? Não é bom tirar? Não pode, ok. né? Não é bom tirar? Não, ele escolhe. Ele comem. pode deixar, ele Não, mas você está comendo isopor, está faltando alguma vitamina. Não é, Cícero? Oi? Você está comendo isopor, está faltando alguma vitamina. Peraí. Está lá não, pode deixar, eles comem mesmo. Não pode comer. Não, mas. Não pode, né? para morrer, eu não Mas depois ele come também, ela. É? Eu come, Daniel. Se come? Olha lá. Tá faltando alguma vitamina, Cícero. Tá faltando, porque não pode comer, já foi. Não, elas comem. Põe no alto aí. Olha, ah. Olha matar a bichinha. Deixa ó. Não lá. boa, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Oh, ele vai ah, levar oh, lá vem. o ah, deixa aqui. Você. Oh. Vem aqui. Você quer, Tô, vem, Come, come, come. Tô. Deixa eu dar Não quer comer, não. Você vai não, não. Não vai, vou oh, não vai, não Ô, Não Bate a pata. Eu não lá ração. Já a gata! a pata. Pronto, logo, né? ela bate a pega gata. Vamos comer. Olha aí, papá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha Você pegou o isopor e jogou de volta aí? Tereza, as galinhas estão Ele... comendo isopor. Não faz mal? Acho que não. Não? Será, Tereza? Ela sempre comeu. Mas está faltando ah. alguma coisa. No alguma país. vitamina. Não, mas ela sempre sei se comer. Olha lá que bonita, né? Ela pedindo. A... Vai lá. Vai lá você. Vai também ela morde, Tereza? Ela, ela, tá ela tá comendo? ela é meia grosseira ó. Ah é? Eu vi que você desviou dela. ela dá um. Olha lá, ela põe a orelha assim, ó. Olha lá olhando É, tá esperta, né? Olha lá a orelha dela puxando para trás. Ah é? Tem um lugar certo ela... também? Eu, falei, eu acho que ela aqui faz pra comer perto da. Ai! Eu falei, sei lá que desceu. A alegria de, dele ali, ó. Olha ah, gente, minha mãe ensinou pra mim Minha avó também Quando a galinha fica casa daquele jeito ali ó, Semi aberta É porque tá muito quente, sabe? Mas lá vem o rapaz outra vez Mas caramba, moço Para com isso, você é muito provocador Você vai você parar Que essa brincadeira boba sua hein? Você é muito provocador, sabia? Não sei para que fazer isso. Não sei para que fazer isso. Para tomar seu banho lá, vai. Olha é o garanzézinho ali, que bonitinho. A gente fica horas e horas aqui só tendo o prazer de ver essas coisas. Mas é provocador. Pensa num, num patinho provocador. Que coisa, ela fica ciscando na areia grossa. E alguma coisa, ela está achando lá, porque tá, faz tempo que ela está ali, ó. É. Igual que, aquele senhor que disse que a mulher tava lavando uma galinha lá, que ele tinha matado, e na moela tava cheio de negócio brilhando. E foi ver, era ouro? No estado de São Paulo aconteceu isso, está sabendo, velho? Né? Não. Você não chegou a ver a reportagem? tá no YouTube, inclusive, viu? E ficou chateado porque ela não sabia e vendo aquelas coisas brilhando, brilhando, foi ver. Era coisinha mínima, mas era ouro. Você vê porque por isso que a carne do, do, da galinha caipira é dura. A educação física ela tá fazendo lá. Oi? Tem é muita coisa aqui, né? É. Coisa interessante que é essa Ei, galo folgado, viu? Chegou lá, atrapalhou a, a pobre da coitadinha que tava ciscando para comer tanto vai É, ela tá, tá tão seca, nossa, meu Deus. Vem comer as quirera que a galinha deixa para trás, olha que belezinha. Moinhozinho lá, agora o cicotico saiu de lá, né? Bem, tava no moinho, tinha dois cicotico em cima e dois embaixo. Aquele galo lá, gente, que eu tô filmando. Ele é esperto, ele fica sempre longe do outro ali, ó. Significa que esse aqui, ó, é o dono do terreiro, ó. Ele tem um medo desse galo tão grande. Ele fica de longe, ele não encosta nas galinhas. Ele ainda canta para dizer que quem manda sou eu. Opa! Ele ia cantar e não cantou. Bateu a asa, mas não cantou. Como é gostoso ficar quietinho aqui só escutando, né? tocar esse é seu. Esse seu canal não tem problema nenhum. Olha lá como é que ele respeita, gente. Ele fica de longe, ó. Ele quer chegar, mas ele não chega. Olha o medo, ó. Só que vai chegar um dia que ele que tá começando agora, vai dominar o terreiro. Que idade vai chegar para esse daqui, ó. Aí ele vai dominar aqui, ó. Hoje esse que manda, mas amanhã quem vai mandar é o outro, que é mais novo. A tranquilidade da Madalena ali gente, ó. trabalhou bastante hoje, preparou o almoço, já dormiu um pouquinho, agora tá limpando os contos, as conversas do, do Whatsapp ali. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu lembrei agora, não vou nem para frente da, da câmera não. Nós, eu e Madalena estamos um pouco presos aqui na cidade grande, porque há pessoas que têm muito medo do coronavírus né e eu fui com a Madalena para Minas fazer umas gravações e tivemos que vir embora mais cedo por conta disso mesmo pessoas que estavam muito ressabiadas e acabava que nós chegávamos lá e a pessoa era sincera né falava a verdade e aí a gente achou por bem vir embora se porventura algum inscrito do canal tiver um sítio tiver um uma fazenda, tiver um, uma chácara e não tiver medo do nosso contato, porque nós, graças a Deus, não estamos doentes. Eu fiz o teste para saber, deu negativo. Sim. E a empresa que eu fiz é idônea, quer dizer que é correta. A, a nota que deram para mim foi zero, né? Ou dez, sei lá como é que eu posso pensar. Mas se tiverem aí alguma coisa que quiser colaborar com a gente, né, Bem? Uhum. A gente vai! A gente uhum. vai... vai. Noite, né? A gente vai, faz uma gravação aí, e faz amizade por vocês, passa uns dias aí com vocês, porque eu agora me aposentei, né? Então meu tempo agora tá uma benção de Deus. É O sonho da minha vida era isso, eu conseguir. E a Madalena e eu não temos preguiça de viajar. O problema tá sendo esse tal do Corona, porque eu e ela fomos num sítio, nós fomos cumprimentar o homem, meu Deus do céu, você vê o pavor como teve quando a gente se aproximou. E aí a gente viu que estava no lugar errado, na hora errada, nós fomos embora. Foi muito educado e tal, não, não nos magoou em nada, mas é complicado. Aí se alguém tiver esse desejo da de gente colocar no canal um, um dia aí na chácara de vocês, a gente tem o prazer de de ir aí passa com vocês um dia né? bom, isso é se alguém que está vendo esse vídeo achar que vale a pena a gente ir tá bom? vou ficar muito grato, porque tá difícil pra nós sair daqui pra ir pra roça igual agora, eu tô na casa da na chácara da Tereza né? então aqui a gente tá à vontade a gente fica aqui porque somos quase que da família é, da família pra falar a verdade conheço a Tereza e Madalena há 20 anos já é como irmãos para nós, né? E. Mas aí, se vocês desejarem, tá bom?